Já faz um tempo que bicicleta, que é meu meio de transporte mesmo, né? Então, eu uso bicicleta para lá encontrar meus amigos, uso bicicleta para trabalhar, uso bicicleta para fazer esportes, uso para tudo. Assim. Eu sempre uso bicicleta para fazer tudo na cidade de São Paulo. Ah, eu saio de casa, vou, vou para o trabalho, vou para cinema, vou para um bar, tudo, tudo, a maior parte das coisas eu faço de bicicleta. Mesmo. Eu comecei a usar quando eu tinha uns 12 anos, assim, para ir para escola. E para mim, na época, o que se mantém até hoje é a questão de autonomia, assim, de eu não depender de carro, de esperar ônibus, de trânsito. Hoje eu já me sinto mais corajosa para, até à noite, sabe? Tomar uma cerveja de bike e voltar para casa de madrugada sozinha de bike. Hoje eu já tenho essa coragem, na verdade, a bike me deu essa coragem. Quanto mais confiante você está na bicicleta, melhor a relação com as outras pessoas na rua é. Quando eu tô na rua compartilhando o espaço com o carro, é, eu preciso me colocar, eu incomodo ele, mas eu tenho que incomodar ele de uma forma que seja meio inegável, assim, a minha presença ali, então se eu me imponho na rua, a relação é tranquila. E a bicicleta me mostrou esse outro lado, de eu conseguir dominar a cidade, de eu conseguir enfrentar a cidade, mesmo você sendo muito frágil nesse espaço todo gigante de várias coisas acontecendo. No fundo, acho que é sempre perceber o outro e, e perceber você para o outro, assim. Ah, sempre enfrentamos mais dificuldades por ser mulher, né? Sempre. Para a gente tudo é sempre mais difícil. E a gente, querendo ou não, a gente escuta mais coisas, mesmo se você não tivesse de bike, se você tivesse estivesse a pé. Ou... Eu acho que não muda pelo fa fato de eu estar de bike, sabe? Eu estar de bike é um detalhe, mas por eu ser mulher, sim. mas a gente mostra que né, a gente também pode andar de bike e, sabe, estar com uma roupinha de futebol e fazer as coisas de bicicleta, mas a gente mostra para as pessoas que é o nosso lugar também. Na verdade, onde a gente quiser estar é o nosso lugar.